Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais uma dica Enem pra você. Na dica de hoje eu vou falar sobre sais. Sal é o seguinte, gente. Sal é todo composto formado por uma reação chamada reação de neutralização. Reação essa aqui entre um ácido e uma base. Você já conhece essa reação, não conhece? Quando você tem um ácido com uma base, você forma sal mais água. Se não conhece, tá ficando ligado agora aqui. Então você pega o ânion do ácido, o cátion da base, e aí você forma... Sal. Tranquilo? Beleza. Agora, quando você tem uma reação de um monoácido com uma monobase, é tranquilo de você prever o produto. Você tem aqui, por exemplo, a reação clássica HCl mais NaOH, formando NaCl mais água. Vai rolar uma reação que, de acordo com o mecanismo das reações inorgânicas, é classificada como reação de dupla troca. Por quê? Porque o ânion do ácido vai se acoplar aqui com o cátion na base formando o sal, beleza? Enquanto o ânion da base se junta com o cátion do ácido formando a molécula de água, tranquilo, H- com H+, água beleza, tá, mas quando você tem uma reação desse tipo é tranquilo de prever qual vai ser o produto agora, quando você tem uma reação que é um pouco mais cascuda tipo essa aqui, ó, ácido sulfúrico, H2SO4 deixa eu dar um reforço aqui nesse S, beleza H2SO4 mais hidróxido de alumínio, qual vai ser o produto? então quando a gente tem essas reações um pouco mais elaboradas eu tenho um macete aqui pra você, ó, se liga se liga nesse visualizando, isso aqui é só um recurso didático para facilitar a sua compreensão, se liga. Eu vou pegar o seguinte, ó. quando eu tenho aqui H3PO4, esse primeiro exemplo, H3PO4 mais KOH, o que eu vou fazer? O H3PO4 ele tem ó três hidrogênios, eu desenhei esses três hidrogênios aqui, ó. o fosfato ligado a três hidrogênios, o hidróxido de potássio tem uma hidroxila só. A tendência geral é que essas reações de neutralização sejam reações de neutralização Total, ou seja, não vai sobrar H e nem vai sobrar OH. Beleza? Então eu preciso de mais dois grupos aqui desse KOH para poder neutralizar os três hidrogênios ácidos. Por quê? Eu tenho aqui o primeiro H com o primeiro OH. Quando o H do ácido se junta com o OH da base, a gente forma o que aqui? Uma molécula de água, beleza? Então eu vou precisar de mais duas hidroxilas aqui para poder neutralizar esses outros dois H+. Então, eu coloco ó, mais um KOH aqui e outro KOH aqui. Ah, agora sim, ó, consegui neutralizar geral aqui. Ó, daqui para cá neutralizei. Daqui para cá pá. neutralizei também. Fala aí, difícil? Quantas moléculas de água você formou? Olha só, além de saber quantas moléculas de água, eu já sei quantos mols do ácido eu utilizei. Quantos mols da base e qual é a fórmula do sal formado? Olha que coisa linda, hein? olha que coisa maravilhosa, não pisca, hein? olha para cá. Bom, primeiro, tira essa interrogação aqui, são três moléculas de água, então já coloca aqui, ó, mais três de H2O, beleza? Agora, qual é a fórmula do sal produzido? Galerinha, se liga, quantos potássios você tem? Um, dois, três. O arranjo do sal é, primeiro o cátion na fórmula depois o ânion. Então são três potássios. K3 Quantos fosfatos eu usei aqui? Ó? Só tenho um fosfato para o sal K3 PO4 Caraca, saiu prontinha a fórmula do sal Olha só, o que sobrou aqui da base E o que sobrou do ácido são para o sal Ah Marquinhos, e os coeficientes estequiométricos? Acho que ia deixar ponto sem nó, rapaz, olha para cá Aqui quantos H3PO4 você usou? Um só Então H3PO4, o coeficiente estequiométrico Já está aqui, é um Agora, KOH, quantos eu usei? Um, dois, três. Usei três KOH, então eu coloco um três aqui na frente. Pronto, está balanceada a minha equação. Um para três, para um para três. Difícil. Vamos, por exemplo, um pouco mais casca grossa agora? Se liga. Ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio. Se liga, hein? Eu tenho aqui ó, o ácido sulfúrico com 2 H+, e o hidróxido de alumínio com três hidroxilas. Então, ó, quando rola a reação de neutralização aqui, quando rola essa neutralização, eu consigo neutralizar com um ácido sulfúrico apenas duas das três hidroxilas do hidróxido de alumínio. Putz, ficou faltando uma ali. Então, como eu quero a reação de neutralização total, eu vou colocar outro ácido sulfúrico aqui, ó, SO4, um H para cá, um H para cá. Deixa eu botar esse H um pouquinho mais para cima. E um H para cá. Beleza? Opa, vou neutralizar então. E, neutralizei aqui o outro hidróxido de alumínio. Caraca, mas ficou faltando um H do ácido. Então vou ter que colocar outro hidróxido de alumínio. Caraca, mostra, é infinito isso? Não, não, fica tranquilo, tá acabando já. Ó, então vou colocar outro AlOH3 aqui. Então, ó, tá lá. HO, o alumínio, duas hidroxilas, três hidroxilas. Beleza? Botei três e uns hidróxidos ali. Se liga, hein? Consegui neutralizar o ácido todo. Oba! Ah, mas ficou faltando duas hidroxilas da base. Não tem problema. Eu posso colocar mais uma molécula do ácido aqui. E aí a neutralização vai estar completa. Então, vou colocar aqui, ó. SO4. Mais um. Um H. Dois Hs. Pronto. Fechei a neutralização. Aqui, ó. H com H OH aqui. Pan neutralizou aqui. Pã, pã, neutralizou também. Filhão, olha que coisa maravilhosa. Quantas moléculas de água a gente formou? Cada retângulo desse aqui vermelho que eu desenhei é uma molécula de água formada na neutralização, beleza? Então, quantas a gente formou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água. Então, já coloco lá nos produtos. Apaga isso aqui. Mais 6 H2O. Aqui, ó. Mais seis moléculas. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. A água. Mais 6 H2O. Beleza? 6 moléculas de água. Qual é a fórmula do sal produzido? Se liga, que maravilha. Quantos alumínios a gente vai ter aqui? Ó? Vou destacar em azul. Eu tenho um, dois alumínios. Então, Al, opa, dois. Beleza? Dois alumínios. Quantos sulfatos? Cara, olha que coisa maravilhosa. Um, dois, três sulfatos. Pronta a fórmula do sal. A L2, abre parêntese porque são três sulfatos. Abre o parênteses aqui. SO4, são três sulfatos. Coeficientes estequiométricos. O da água a gente já colocou aqui. ó São seis moléculas de água. Tranquilo? Quantos do ácido você usou? 1 um H2SO4, 2, 3 H2SO4. Vem aqui. ó 3 H2SO4. Quantos do ALOH3 a gente usou? 2 do ALOH3. Vou botar aqui ó, 2 mols de AlOH3. Pronto. Cara, olha que maravilha. Já saiu com todos os coeficientes, a equação já sai balanceada e com a fórmula do produto formada. Beleza? Difícil? Então, cara, se liga que esse visualizando é o macete para sal, hein? Agora você tira o seu print. Printou? Beleza? Pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais. A minha pergunta é: já acessou a plataforma Bioexplica? <risos> Lotado de exercício, aula, mapa mental, podcast, cara, tem um mundo de material para você estudar com a gente. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, Monstrando a Química, e também se inscrever no canal Química do Monstro. Por lá e aqui pelo Bioexplica, você fica por dentro de todas as novidades. E eu tenho certeza que, trabalhando como eu faço, de coração, sempre. Muito, com, com muita energia, com muita atitude positiva, cara. Eu tenho certeza de que a gente vai chegar juntos no seu objetivo. E de que eu vou te conseguir, vou conseguir te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.